Olá pessoal, estou de volta agora com a série sobre GeoGebra eu, na... No vídeo passado eu apresentei uh, a interface, apenas o GeoGebra não, não entrei em detalhes sobre funções Hoje eu vou falar especificamente sobre a função 3D Calculator, o calculadora é 3D pra gente... Eu vou mostrar como construir uh, um prisma de N lados, planificá-lo e animar inclusive essa planificação tá? Tem alguns passinhos, não é complicado é Relativamente simples, mas exige uns quantos pequenos passos tá? Vamos lá Vocês vão abrir então a calculadora 3D E vamos primeiro criar elementos Antes da gente automatizar alguns processos Tudo que nós vamos precisar Vamos criar dois pontos Vou clicar aqui em ponto Pode ser um na origem. E outro aqui em um. O que é esse ponto A e B? São. Pode ver aqui na. Já foram criadas as coordenadas deles, inclusive. Uh, eles são a medida do meu lado do meu polígono da base. Vai ser um polígono regular. Uh, eu vou escolher quantos lados e ele vai tomar como referência esses, esse segmento. Agora eu vou criar um controle deslizante chamado N, vou fixar um, um valor qualquer aqui, 10, e vou transformá-lo em controle deslizante. Tá. Eu vou configurar ele, porque tem valores que não interessam, primeiro valores negativos, esse N vai me indicar a quantidade, vem aqui em controle deslizante, mínimo 3 e máximo 10. Tem que alterar o tamanho aqui, Vou colocar 10 aqui e 10 aqui, então eu... ah, incremento é importante eu colocar 1 aqui, tá? ele tem que ter incremento 1, se eu não deixar nada ele vai, uh, ele vai trabalhar com números não necessariamente inteiros. Agora sim, ó, eu vou deslizar eles números variam de 3, de 3 a 10. Vou criar um outro controle agora chamado H, H de altura do meu prisma. Vou colocar um outro valor aleatório aqui também, 3, vou dar Enter e controlar e fazer os, alguns ajustes. Então, configurações: essa altura, uh, controle deslizante, ela vai variar de 0 até 5. Aqui, OK. Incremento não precisa ser. Pode ser um número real, ele vai variando na casa dos décimos ali, né? Mas bem tranquilo. Podemos fechar. Então, eu acredito que nós temos já os elementos todos para construir o, o nosso prisma. Eu vou usar primeiro a ferramenta polígono. Polígono, aí vai aparecer algumas sugestões Eu vou usar o polígono ponto, ponto, número de vértices Então, ponto, o primeiro vai ser o ponto A O segundo, o ponto B E aí, número de vértices, eu vou usar a variável N Olha, Ele já criou um polígono de 10 lados Pode ver que alterando aqui Esse polígono vai de um triângulo Até um polígono com 10 lados uh, E agora o próximo passo é criar um prisma tá, já está criado agora aqui Vai ser um prisma E aí, quais são as Possibilidades aqui? Ah, deixa eu só ajustar aqui Prisma, polígono, altura Eu tenho um polígono e tenho a altura que vai ser H Eu vou usar essa referência aqui Polígono é pol um, ele criou automaticamente esse polígono né? E a altura vai ser a minha variável H Vou dar Enter Pronto Está aqui, olha que beleza É um prisma de base dessa É um prisma de base quadrangular Hexagonal ele, Tanto que ele está um pouquinho poluído Ele está cheio de elementos aqui Bom, eu acho que eu vou fazer o trabalho de Depois a gente limpa todas as informações Ele está praticamente pronto Aqui tem a informação aqui ao lado Ah sim, eu não alterei a altura Eu posso fazer uma variação da altura E variação da base E agora por fim Eu venho aqui na função ah, nas, nas ferramentas e venho em planificação eu vou clicar aqui Acho que eu tenho que clicar na seta Planificação aqui Clico na seta Ah não, já deu certo tá. Tá. Vamos voltar aqui para a janela de álgebra ele, Aquele mesmo prisma que eu criei Ele está planificado Agora se eu alterar aqui ó, Vai alterar Essa parte azul Se eu alterar a altura Também vai mudar de forma proporcional. Ah, se eu quero animar essa função, eu vou clicar aqui e vai. Acho que ele está alterando a altura. Não... O que é interessante é isso aqui. Ó. Vamos chegar na. Eu acho que é esse o controle que controla isto. Eu vou fechar meu no... prisma e abro ele por completo. Posso esconder mais elementos? Tem muita informação Eu gosto de ocultar esse prisma também Essas bolinhas, tudo que está marcado Vai aparecer A planificação é a única coisa que eu quero que apareça, na é verdade né? Então uh, Parece que eu ocultei tudo, mas tem muita informação por trás Para poder deletar esses pontos aqui Vem na engrenagemzinha, configurações e aqui nas configurações da janela de álgebra, objetos auxiliares, exibir ob objetos auxiliares clicando, vai aparecer na lateral um monte de coisa. Tá? Cada elemento disso, essas arestas e faces, esses aqui eu não vou ocultar porque são justamente a parte planificada, mas eu acho que é mais lá para cima. Não, esse fica também. Ó, a partir desses ó, esses pontinhos aqui, nós podemos selecionar eles todos Deixa eu ver se eu consigo selecionar assim O ideal é a gente desmarcá-los tem como selecionar todos E desmarcá-los Bom, não ficou ainda Ainda ficou Algumas informações Mas vamos, vamos trabalhar aqui com essa parte que interessa Acho que o importante é que ele está planificado Depois a gente, vocês podem explorar essas ferramentas E justamente para limpar e deixar só o que interessa eu vou achar novamente o controle Para não estender muito o vídeo Vocês podem agora praticar aqui, encontrei o controle Agora só com as informações aqui a gente pode trabalhar, ele ficou mais limpo já Nós podemos inclusive uh, ocultar os eixos né? A gente pode ir lá nas configurações da janela 3D e ocultar os eixos Para ficar mais clean, ficar mais visual ficar mais ajeitadinho certo pessoal eu não vou me estender muito mais e na sequência eu preparo mais vídeos sobre outras ferramentas de algebra tá? espero ter ajudado pratique falou